Depressão e ansiedade são doenças que podem vir acompanhadas de alguns sintomas físicos como dores musculares e isso pode ser aliviado através da acupuntura. Essa técnica milenar chinesa equilibra a energia, promove o relaxamento muscular e aumento das endorfinas e serotonina e noradrenalina, auxiliando inclusive no tratamento da doença de base. Para isso, Agende uma sua consulta com um médico acupunturista habilitado. Eu sou a doutora Renata Dinardi Borges Liboni, médica endocrinologista e acupunturista da Clínica Singular Saúde e Medicina em Londrina.